É nesta pista de areia que fica localizada a Escola de Equitação de Santa Maria. Aqui, os alunos aprendem diversas práticas, desde a ecoterapia até o hipismo. Eu adoro ensinar. Eu monto desde muito pequena, desde os 3 anos de idade, e passar essas informações que eu obtive durante a minha vida para as outras pessoas é muito gratificante. E eu acho sensacional a vivência de ver os meus alunos evoluindo, como conjunto com seus animais. Então, para mim, isso é, é extremamente gratificante. Liliana pratica equitação faz quatro anos. alguns meses, vem para as aulas na Companhia da Fada, sua égua. Como você se interessou pela prática do, da equitação? Eu procurei a escola de equitação, na verdade, pensando em aprender a andar a cavalo. Eu não imaginava que eu ia praticar equitação ou ia praticar hipismo eu procurei a dona Clara que é então coordenador era coordenadora e segue coordenadora e ela explicou o que que a gente poderia aprender aqui como funcionavam as aulas eu resolvi fazer uma aula de uma aula experimental né e adorei e depois eu fui conhecendo a prática esportiva e fui gostando então cheguei assim sem nenhuma grande ambição era só aprender a subir num cavalo e passear e eu acabei nunca mais saindo porque conheci o hipismo aqui na escola, então sou uma praticante já há quatro anos. Eu comecei com 40 anos de idade. Criada em 1994, a escola conta com a estrutura de uma pista de hipismo, obstáculos de salto, 18 cavalos, equipamentos de montaria e cocheiras para os animais. São 42 alunos com idades entre 3 até a faixa etária dos 40 anos que semanalmente encontram na Escola de Equitação um espaço de lazer, saúde mental e aprendizado. Qual é a tua sensação de vir aqui na Escola de Equitação praticar com os cavalos? Eu gosto bastante porque uh, é reconfortante e é relaxante, dá para pensar bastante e é legal ver os cavalos e tu já dá saltos nesses obstáculos? Sim, eu já dou desde 2019. Uh, é bem legal, mas as, uh, às vezes, tipo, parece que tu vai cair, mas não vai. E é claro que eu não ia ficar de fora dessa experiência. O Rubisco me acompanhou em uma voltinha pela pista. As aulas são abertas para todas as pessoas mediante pagamento de mensalidades. Também é possível agendar uma aula experimental. Os interessados devem entrar em contato com a direção do Equismo.